Bon après-midi à tous, c'est vraiment une grande joie de pouvoir être ici pour vous parler aujourd'hui et aussi une grande joie de rencontrer de nouvelles personnes et de re-rencontrer des personnes que je connaissais déjà via Facebook. Que la paix de Jésus nous envolve et mais cette opportunité abençoada. Que la paix de Jésus puisse nous entourer dans une opportunité de vie en plus. O tema proposto para o nosso diálogo nesta tarde é a família e os seus desafios. O tema que nós vamos propor à conferência de hoje é a família e os desafios que ela representa. Quando nós falamos deste tema, nós temos que relembrar que o planeta Terra está no estágio de provas e expiações. Quando falamos deste tema, temos que se lembrar que. É a um nível de e de Isto significa que nós estamos em evolução e as famílias, naturalmente, passam pelos seus desafios. Saber que nós estamos em um estado de evolução e que é totalmente normal que as famílias passem por desafios. Não existe família perfeita e não existe nenhuma família que seja perfeita. Os problemas são naturais. Porque nós estamos no dia a dia também em desenvolvimento. Os problemas são naturais, porque, na nossa vida de todos os dias, nós estamos também nos desenvolvidos. Mas, a partir do momento que nós compreendemos o Espiritismo, a família se tornou um assunto mais fácil de ser compreendido. Mas, desde que a começa a compreender o Espiritismo, a família se torna um sujeito mais fácil de compreender. Nós sabemos que os desafios não vêm para nos castigar, e sim para nos ensinar. Nós aprendemos que os desafios não vêm para nos punir, mas para nos ensinar algo. Todos nós, independente do lar em que estamos, encontramos os obstáculos, e cabe a nós solucionarmos com esses obstáculos. Donc nous tous, peu importe le foyer dans lequel on se trouve, nous allons trouver des obstacles. Et notre rôle, c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions à ces obstacles-là. Muitas vezes, olhando-nous par un lado ou l'autre, imaginando-nous qu'il n'y a pas de problème, ok Nous ne passons pas le dia avec lui. Souvent, on va observer les foyers des autres et se dire « Ah, ça va être tellement bien, chez eux, il n'y a pas de problème !» Mas não vai passar a jornada inteira com eles. Quando nós estudamos a obra monumental de Allan Kardec, nós compreendemos o parentesco carnal e espiritual. Como estudia o obra monumental de Kardec, nós compreendemos que há uma parente espiritual e uma parente de la chair. Deus, o nosso Pai, permite... Que venhamos com aqueles que ontem criamos barreiras para que hoje possamos vencê-las. Deus, Vossa Alteza Monte, a permite que, on puisse retourner aujourd'hui avec des personnes uh, avec qui on a eu des, des barrières, et des problèmes para vencer. Por isso que nós, os Espíritas, conseguimos enxergar a vida sob outro ângulo, outro aspecto. Et c'est pour ça que nous, spirit, nous arrivons à concevoir la vie avec un autre angle. Il y a révolte, le ressentiment, Aquellis pensamientos qui paillavent en nous, Deixent de paillar, Parce que nous savons que la obra divine a une justice. Et donc, la, le ressentiment, euh, la colère, la révolte, Tous ces sentiments qui naissaient en nous avant, euh, Desaparece pouco pouco, porque nós compreendemos que há injustiça divina em relação a isso. Quando nós falamos de família, nós estamos falando do desafio maior de nossa encarnação. Quando falamos de família, falamos do desafio maior que nós temos na nossa encarnação. Nós podemos imaginar que na família existem pessoas afins, mas pessoas também que estão do nosso lado. Para que tanto nós quanto eles possam desenvolver o relacionamento. Então, podemos imaginar que, dans les famílias, il y a des personnes qui se entendem muito bem, des personnes à afinidade, mas aussi des personnes qui ontem mise ensemble pour développer relação. Quando nós falamos de casamento, educação de filhos, vida em família, nem sempre o exemplo de um serve para o outro. Então, quando on parle de vida em família, de mariage, d'éducation des enfants, on ne peut pas toujours utiliser l'exemple d'une personne pour pouvoir l'appliquer à une autre. Falar de família não é falarmos de uma receita onde eu pego uma receita e se eu segui-la, vai sair um bolo, um pão ou uma comida. et donc, falar de família, c'est pas como se si on donasse uma receita. Se eu der uma receta, por exemplo, que eu sugiro pas a pas, ou à la fin, eu teria um gâteau, um pão ou qualquer outro plá. Há uma história muito interessante que mostra os desafios da família e como devemos lidar com eles. E é uma história muito interessante que mostra os desafios da família e como devemos lidar com eles. E é uma história os desafios Existe ao lado de uma casa uma árvore. E nesta árvore, nós devemos colocar os nossos problemas do trabalho, os nossos conflitos íntimos, e quando estamos em família, devemos aproveitar o momento que ali estamos. Il existe, à côté de uma maison, um arbre. Sur esta on va mettre nos problemas do trabalho, nos problemas personais, para se dizer: quando eu entro na maison, eu estou lá para aproveitar de esse momento com meus filhos. O amor. Deve ser o ingrediente principal que nos une, o prazer de estarmos com aqueles que Deus permitiu que estejam do nosso lado. L'amour doit être l'ingrédient principal que nous nourrit, que nous une, en remerciant Dieu de a l'immense opportunité d'être près de ceux qui nous entourent. É verdade também que a compreensão que nós temos de amor ainda é uma compreensão diferente da que Jesus nos ensinou no seu dia a dia quando esteve na Terra. Mas é que a compreensão que temos do amor hoje é uma compreensão muito diferente do que Jesus nos, mostrou, nos ensinou quando ele veio na Terra. Quando Jesus esteve em nossos meios, uma das, uma das frases máximas que ele nos deixou é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando Jesus veio para sur Terra, uma das mais grandes frases que Ele nos deixou é: "Aimei-vos uns aos outros, como Eu vos amei". Porém, a frase "Amai-vos uns aos outros" já pertencia ao Judaísmo. Essa frase "Aimei-vos uns aos outros" existia desde o Judaísmo. Mas Jesus sabia que nós precisávamos de um modelo, de um guia, e Ele, sem qualquer vaidade, que nos deixou "Amai-vos uns aos outros" como eu vos amei. Mas Jesus sabia que, ele, que nós havíamos besoin de um guia, que nós havíamos de algo para nos guiar. E então, ele a deixou esse guia, tudo simples, amem vos os uns aos outros, como eu vos amei. Ai Isso significa que nós devemos, seja com quem estivermos no lar, fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. E então, a ideia é que, com todas as pessoas que estão no nosso foyer, nós devemos fazer aos outros que não que não faz. Em certa ocasião, uma pessoa muito rica foi em busca de Chico Xavier. Tinha de tudo que a maioria de nós sonha em ter. Tinha poderes materiais, tinha dinheiro, tinha propriedades. Podia viajar para onde queria, na hora que queria. Ele havia o pouvoir matériel, ele havia ele havia ele podia, momento que ele o viajar onde ele Mas ele não era feliz. Ele não era Ele tinha de tudo, mas quando ele dormia, ele não sentia paz, não sentia felicidade, não tinha prazer no que fazia. Ele havia tudo, mas quando ele dormia, ele não sentia paz, felicidade, não tinha prazer no que fazia não havia de prazer a ver o que ele fazia. Ele havia procurado médicos, psicólogos, psiquiatras, tomado remédio e nada ajudava a mudar o seu quadro. Ele havia de ver médicos, psicólogos, etc., ele prenaviam medicamentos, mas não ajudava de tudo achando essa situação. E ele ouviu falar a respeito de Chico Xavier ele ficou encantado porque tantas pessoas iam até o Chico e saíam com a resposta que procuravam. Ele foi até a cidade de Uberaba, no Brasil, entrou na vila <coughs> do Grupo Espírita da prece e, quando chegou a sua vez, narrou sua história Chico Xavier. E, então, ele foi à la ville de Chico Xavier. Ele ateu no centro espiritual e, quando ele é rentrando, ele a raconteu sua história a à Chico Xavier. O Chico olha para ele e diz: Meu filho, você não é feliz porque não faz ninguém feliz. Ele lhe a diz simplesmente: Mon fils, tu n'es pas heureux porque tu ne rends personne heureux. O dia que você fizer uma outra pessoa sorrir, o dia que você completar uma outra pessoa, você também sentirá tudo isto. Le jour où tu feras qu'une autre personne souffre, le jour où tu aideras une autre personne à être complète, là tu sentiras toutes ces choses-là que tu donneras. Et il v'a une grande question nesse momento. Nous préenchemos as pessoas qui estão do nosso lado, nos nossos familiares. Et là il y a une grande question. Est-ce qu'on aide les personnes qui nous entourent, nos proches, à se compléter Est-ce qu'on les remplit Nous non sommes là pour competir avec ce ou avec celui -ci mas sim competir conosco mesmo em produção do amor. Então, não estamos aqui para fazer uma competição com um outro, estamos aqui para fazer uma competição com nós mesmos em produção do amor. Muitos que aqui estão são do Brasil, e a realidade cultural do Brasil é, é uma realidade cultural diferente deste país que nos abriga. Muitas pessoas presentes aqui vêm do Brasil. Et la réalité culturelle du Brésil est assez différente de la réalité du pays qui nous accueille. Indépendamment d'où nous sommes, l'amour doit toujours être l'ingrédient principal. Peu importe ce nous nous trouvons, l'amour doit toujours être l'ingrédient principal. Quand nous parlons d'amour, nous ne pouvons pas rester nos jeux des mots. Et quand on parle d'amour, on ne peut pas simplement rester dans les jeux de mots. A melhor maneira de provar que eu amo é com as ações. A melhor maneira de provar que eu amo é com as ações. E são os desafios que unem os casais, que unem as famílias para as tempestades naturais do cotidiano. E esses são os desafios que unem os casais, que unem as famílias para as tempestades do cotidiano. Quando nós chegamos a uma casa de base de amor como esta, nós passamos a ver que o amor, ele é uma palavra que nós ainda não conhecemos. Quando a gente a uma casa uh, de paz, uh, de amor, como aqui, a gente a compreender que o amor é um amor que não conhece tão bem. Mas tudo tem um começo. E na nossa atual encarnação, podemos começar a compreender e sentir o amor. Mas tudo a seu início. E a já pode, encarnação atual começar a compreender e a sentir o amor. Nós estamos num momento de evolução do nosso planeta, de transição. É um momento de evolução do nosso planeta. de transição. Nós sabemos que muitos companheiros que estão desencarnando que não estão permanecendo. Eu sei que há de companheiros que não mais. O que vai permanecer a nossa permanência no planeta Terra não é porque eu sou espírito ou porque eu sou cristão, e sim pelo trabalho que eu tenho dentro do e fora do meu lar O fato qu uh, de notre religion, que vamos ficar em esta planeta Não vai depender de nossa religião Que seja espírito ou chrétien Mas do trabalho que vamos realizar Em nosso foyer e em fora Há um livro no Brasil que não é vinculado à religião alguma E tem como título central Se você morrer Que falta fará? Há um livro no Brasil que é lié a outra religião E que há é como título central Se <coughs> si tu meures Quel manque você que vai causar? Qual o espaço que os nossos entes amados ocupam na nossa vida e que nós ocupamos na vida deles? Qual é o espaço que as pessoas, os nossos êtres chers, ocupam na nossa vida e qual é o espaço que nós nos ocupamos na nossa vida? A doutrina dos Espíritos oui. é uma doutrina que nos convida à reflexão e à mudança. A doutrina espírita é uma filosofia que nos invita à la reflexão mas o changamento. Não é porque eu nasci de um modo e fui criado de um modo que eu continuarei a ser do modo que eu fui. Não é porque eu sou né de uma certa forma, que eu já fui educado de uma certa forma, que eu devo continuar a funcionar de certa forma. Nós todos aqui nos encontramos para o crescimento, para o desenvolvimento, para o aprimoramento. On se encontra todos, uns e outros, para nos grandir, para evoluir, para nos E o lar é a escola. Primária é a missão maior que nós nos preparamos. E o foyer, vai ser a primeira escola, vai ser a mais grande missão que nós recebemos. Por isso, Chico Xavier disse: o dia que você fizer a outro, der em forma de um sorriso, ajudar em forma de uma mão estendida, você sentirá paz e alegria. Então, é por isso que Chico dizia: o dia que você vai dar ao outro. Que seja sobre a forma de um sorrir, de ou de um pouco de tu vais ressentir o meu bonhão. Não é porque as pessoas no meu cotidiano não sorriem que eu não irei sorrir. Se for porque as pessoas autour de mim no meu cotidiano não sorrirem, não, eu não vejo para sorrir. Nós não devemos seguir o que os outros dizem ser por certo. Nós devemos seguir o que hoje nós estamos aprendendo que gera para nós um conforto. Não devemos seguir o que os outros dizem ser justos doas fios que vai gerar por mim confort confusão. Nós nunca vivemos numa época tão bela no quesito do avanço tecnológico. Nous n' avons jamais vécu dans une époque aussi belle qu'aujourd'hui par rapport à la technologie. Mas nunca vimos também um número tão alto de depressivos, ansiosos e suicidas. não avons jamais uh, vu autant qu'aujourd'hui un nombre si grand de suicides, de dépression et d'anxiété. A Europa é um exemplo clássico de um continente que tem tudo, mas com muitas vezes pessoas tristes, sem motivação para continuar a sua evolução. A Europa é um très bon exemple de personnes qui ont absolument tout, mais qui sont aussi tristes et qui n'ont aucune motivation pour avancer dans la révolution. I veio a grande questão. O que, que adianta nós termos o que temos? Se às vezes não temos a alegria e o combustível para continuarmos dando para recebê-los. Então, podemos se posar a questão: a que serve ter todas essas coisas se não temos o bom humor, se não temos esse combustível que nos permite dar aos outros? É muito comum nós falarmos em família e alencarmos que este e aquele familiar é difícil. Mas nós já paramos para analisar que nós também somos difíceis? É muito habituel quando se fala de família, ondie ah, oui, oui, il y a celui-là, il y a celui-là, que são vraiment pas fáceis à vida. Mas est-ce qu'on s'est déjà posé a questão se si nós somos fáceis à vida? Eu não devo estar preocupado se si o um companheiro do meu lado vai mudar ou não. Eu devo estar preocupado se si eu estou mudando. Je não dois pas me preocupar de saber se si l'un ou l'autre vai enfim, mudar. Não, je dois me preocupar de se eu vou mudar. No mundo espiritual, quando ele estiver diante da minha própria consciência, eu estarei prestando ar, eu estarei prestando contas, dos meus próprios atos. No mundo espiritual, quando eu serei face à minha própria consciência, eu não vou mostrar contas por os atos dos outros, mas por os meus atos a mim. Chico Xavier utilizava corriqueiramente uma frase que eu levei um tempo para compreender. Os espíritas estão desencarnando mal. Et Chico Xavier dizia souvent uma frase que eu me entendi antes de me compreender. Ele diz os Espíritos estão em train de mal desencarnar. Ontem, nós tínhamos a justificativa que não fazíamos o bem porque não compreendíamos, eu, eu. não ajudávamos o próximo porque não compreendíamos. Antes, nós tínhamos a excusa de dizer qu que não fazíamos o bem porque não compreendíamos, que não fazíamos os outros porque não tínhamos Hoje não. Hoje a realidade é outra. O Espiritismo nos ensina que nós todos estamos integrados e somos parte da família universal. Hoje, absolutamente não. O Espiritismo nos enseña que nós somos todos, ensemble, que nós fazemos todos parte de esta mesma família universela. Ao ponto de Jesus afirmar, no final dos tempos haverá apenas um rebanho e um pastor. Ao ponto que Jesus diz, à la fin do tempo, haverá apenas um troupeau e um pastor, e um berger nós todos sabemos que o rebanho somos nós, independente da religião, independente da cultura, independente do meio em que estamos. Nós sabemos todos que esse troupeau é nós, não importa da nossa cultura, da nossa religião, do meio em que nós somos. Ele conhece cada um de nós e sabe das nossas qualidades e dos desafios que nós temos no dia a dia. Ele conhece cada um de nós, ele conhece os desafios, ele conhece os problemas que nós temos cada dia. E nos dá o necessário para termos a força suficiente para vencer os obstáculos, Por isso que nós temos inúmeras frases que nos mostram que cada um de nós está num grau evolutivo. E é por isso que há de frases que nos mostram que cada um de entre nós tem um nível evolutivo. O célebre pensador, matemático, filósofo francês René Descartes já nos afirmava. O célebre pensador, mathématicien, filósofo René Descartes, nos dizia Mostrando para cada um de nós que nós temos um pensamento íntimo. Mostrando para cada um de nós que o nosso mundo é pessoal e intransferível. Ele nos mostrou que nós temos cada um nosso próprio pensamento. E que o nosso mundo pessoal não é transferível. Eu não sei qual é o opinião da frase. <risos> é, um, é, um, é um desafio, né? Pisar no freio. Penso, logo existo. É a frase dele. Je pense, donc, j'existe. É a frase de Descartes. O que isso significa? Que o certo para mim, nem sempre é o um certo para o outro. O que isso significa? Que isso é justo para mim, não é sempre justo para o outro. E como é difícil aceitar o tempo do outro. Et à quel point c'est difficile d'accepter que l'autre est son temps, son moment Comme est difficile de, que la réalité de l'autre soit la Comme c'est difficile d'accepter que la réalité de l'autre ne soit pas la nôtre. Às vezes, le meu tempo est é différent du temps du autre, et além da do tempo, de la différence du temps, de compréhension, de aceitação, et ce que est la vérité. Tout le mon moment, mon rythme n'est pas le même que celui de l'autre. É difficile d'accepter difícil de comprendre ça. A verdade se encontra em toda parte, vai do modo que olhamos para ela e compreendemos. La vérité se trouve partout. Ça dépend du monde, du, de la façon dont on va la regarder et la comprendre. contato com a verdade é o mesmo de nós encarnados para com o sol. Notre contact avec la vérité est le même que nous euh, avec notre corps, avec le soleil. Nós não temos contato direto com o Sol. Existem inúmeras camadas que não vemos e percebemos que inibem a presença do Sol até nós. Nós não temos contato direto com o Sol. Há pleno de couches que nos protejam, que nos arremem e que não consomem tudo do Sol. Por que nós não lidamos direto com o Sol? Porque o Sol tem uma carga solar muito grande que nos queimaria. Por que não podemos ter contato direto com o Sol? Porque tem uma carga solar que nos cramaria de suite. A verdade é igual. A verdade é a mesma coisa. Se si nós lidássemos com a verdade diretamente, nós não teríamos compreensão de uma espiritual. Se nós tivéssemos a chance de poder ter a verdade em frente, de um contato com a verdade, não tivéssemos nem a compreensão, nem os moyens de perceber a compreensão. Jesus disse o que a sua época comportava. Jesus disse o que a sua época podia receber. Allan Kardec e os Espíritos Amigos nos trouxeram o que o século XIX comportava. Allan Kardec uh, e os Espíritos ont amado o que o XIXe século poderia compreender. Nós temos na atualidade obras de Chico Xavier e de tantos outros companheiros que ampliam o que o mestre Lyonês nos deixou. Nós temos hoje das obras de Chico Xavier e de outros que amplificam, uh, que aumentam o que o mestre Lyonês nos deixou. Todos nós carecemos de um guia e de um modelo para nos espelharmos. Nós temos besoin de um guide guia e de um modelo para avançar. Allan Kardec questiona na questão 625 do livro dos Espíritos. Na questão uh, 625 do livro dos Espíritos, Allan Kardec demanda: Qual o guia e modelo da humanidade? Qual é o guide e o modelo da humanidade? A espiritualidade nos assevera. Vede Jesus... E a espiritualidade responde, Voyez, Jesus. Mas é importante desassociarmos o Jesus que nós cremos daquele Jesus que estava no meio da Inquisição, das cruzadas e das guerras. Mas é muito importante distinguir esse Jesus lá do Jesus que conhecíamos durante a Inquisição, as cruzadas e outras guerras. Jesus é amor, paz e união. Jesus é amor, paz e união. As religiões colocaram Jesus como um guerreiro sanguinolento. As religiões lhe apresentaram como um guerreiro uh, sanguíneo. Ao ponto de colocar em títulos como guerra santa. O de como guerra santa. Mas hoje, o Espiritismo nos, nos mostra um Jesus apaixonante e amigo. Mas hoje, o Espiritismo nos mostra um Jesus grande amor e um Jesus amigo. Quando nós falamos de família e seus desafios, estamos também falando da nossa renovação reino, íntima e pessoal. Como on fala de família, d'amis, uh, nós falamos também de notre renovação de, de intérieur. Chico Xavier nos trouxe um livro psicografado intitulado Sim. Jesus no Lar. Uh, Chico Xavier nos a psicografia um livro intitulado Jesus no Foyer, Jesus Cesto. Ditado pelo Espírito de Ney e Lúcio. É e no terceiro capítulo, ele tem uma história onde uma companheira lhe questiona como seria a transformação íntima. E no terceiro capítulo, ele tem a questão de uma dame que lhe pergunta como seria a transformação íntima. Antes de contarmos esta história, é importante dizermos onde surgiu a proposta do Evangelho no bar. E, avant de contar um pouco expliquer d'où est sortie la proposition de faire l'évangile au foyer. L'Evangile du noir est fait par Jésus Jesus la maison de Simon-Pierre, à Capharnaüm. Et donc, cette proposition, c'est Jésus lui-même qui l'a fait dans la maison de Simon-Pierre, à Capharnaüm, narré dans le premier chapitre du livre de Jésus noir. Et c'est raconté dans le premier chapitre de Jésus chez soi. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, abre a tua casa para os teus familiares e os teus amigos estudarem as escrituras sagradas. E então ele disse a à, à Pierre, Pierre, ouvre a tua casa, a tes próximos, aos gente, para poder estudar as escrituras. Aquele livro é composto por 50 capítulos, são 49 evangélicos que Jesus participou na casa de Simão Pedro. E então esse livro é composto de 50 capítulos e y vemos 49 à foi, Jesus a foi que Jesus participou de um evangelho de Simon Pierre. E quando nós vemos aquele Jesus próximo, nós nos apaixonamos pelo seu sorriso e o modo de lidar com as diferenças. E quando vemos esse Jesus assim próximo, tomamos realmente amores de esta forma de sorrir e de entrar em relação com as pessoas, com os povos. E no terceiro capítulo, Sarah, uma moradora dessa vila, Estava participando da reunião na casa de Simão Pedro. E no terceiro chapitre, Sava, uma das habitantes desse de vilão, participou a esta reunião com Pierre. Na parte da manhã, Jesus havia, ao lado do lago de Genevaré, falado a respeito da reforma íntima. E ela não havia compreendido. E, no matin, uh, Jesus havia falado uh, publicamente da reforma íntima. E ela não tinha compreendido. E, nesta reunião íntima na casa de Simão Pedro, ela lhe indaga, Senhor, como eu posso modificar? E então, naquela reunião mais antiga, M. Simon-Pierre, ela demanda: Senhor, como é que eu posso me mudar? Jesus ensinava a todos, sem humilhar, sem maltratar, sempre com amor e com caridade. Então Jesus lhe ensinava a todo mundo, sem os maltratar, sem os humilhar, com muito amor e caridade. E Jesus lhe questiona, Sarah, qual a tua profissão? E Jesus lhe pergunta, Sarah, qual é o seu métier? Ah, Senhor, eu mantenho a minha família tirando leite das cabras. E ele diz, Senhor, eu estou aqui para ma minha família em prenant le leite das chèvres. E Jesus lhe questiona, Sarah, como você armazena esse leite? E ele diz, mas Sarah, como você faz para prender esse leite? Senhor, eu pego o vasilhame, limpo e seco muito bem e guardo o leite. E então ele diz: Eu prendo um bocado, pot. um, um pote, uh, je le netoie, je le sèche très bien e puis je mets le mete no Jesus lhe questiona a Sara: Quantos dias o leite dura? E Jesus demanda: Combien de tempo o leite pode restar frais? De dois a três dias. Ele diz: De dois a três dias. Jesus, Jesus lhe questiona a Sara: O que aconteceria se você colocasse o leite num recipiente sujo? Ele lhe pergunta: que se Senhor, o leite iria durar algumas horas. Dit, le que Jesus lhe diz: Assim também é a reforma íntima, Sara. E Jesus lhe A reforma íntima é É necessário limpar o vaso íntimo para poder preenchê-lo com as coisas novas e diz, se é necessário ter um vaso intime para o remplir de coisas novas. Por isso que vivemos, seja em família, seja apenas conosco, é um grande desafio. É por isso que o fato de viver em família, mesmo de viver nada com os homens, é já um grande desafio. Ainda bem que hoje nós estamos numa época que nos possibilita a compreensão e a reflexão. Encore heureux que aujourd'hui on vit dans une époque que uh, rend possible la compréhension et la réflexion. Muitos chegaram ao Espiritismo por questionarem coisas que não obtinham respostas. Nombreux, il uh, y a plein de personnes qui sont enlevé au Espiritisme, partient de chercher des réponses que n'obtenaient pas. E quando aqui chegamos, aquelas respostas que procurávamos chegam até nós e a nossa vida passa a se encaixar. E então, quando on arrive no espiritismo, essas questões auxquelles on n'a jamais de réponse, on trouve des réponses e nossa vida começa a avoir du sens. Compreender o que se passa conosco não significa aceitar. E comprender o que se passa avec o mundo, ça ne veut pas dire qu'on arrive à accepter. Eu posso compreender que o mesmo em que eu estou, Está pautado sob a lei de Paulo, o apóstolo da gentilidade, quando nos afirma O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória Você pode compreender que a vida que nós menamos Ela corresponde ao que Paul disse Que a plantação é livre, mas a colete é obrigatória Esta lei sempre esteve conosco em diversos momentos com palavras diferentes que se adequavam ao seu tempo. Então, esse glória sempre foi com palavras diferentes que correspondiam às épocas. O primeiro grande momento espiritual que a Terra passou foi tendo Moisés e a sua lei humana e espiritual. Um dos primeiros momentos que a Terra passou foi quando Moisés chegou com a glória espiritual. Ele tem uma frase que muitos de nós achamos bárbara. Mas que para a sua época era uma frase que tinha um alcance muito longo. Olho por olho, dente por dente. E uma frase que hoje em dia nós trouvamos muito barbara, mas que para o povo de época, era já uma grande evolução. Ôi por œi, dã por dã. O olho por olho, dente por dente, é sinônimo nos dias atuais, ação e reação. É e então, esse œi por œi, dã por dente, é sinônimo. Hoje, de la lua de Ou, como dizem os espíritos Allan Kardec, causa e efeito. Ou, como dizem os espiritismo, é Allan Kardec, a causa e o é efeito. A partir do momento que nós acordamos, nós geramos ações e automaticamente gera reações. E dali no momento que nós nos réveillamos, nós geramos ações e automaticamente há reações. É impossível colhermos o que não estamos plantando. é impossível de recolher, o que não plantamos. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser preenchido. Mas nós fazemos tudo isso para com os outros. Nós queremos todos ser amados, queremos todos ser respeitados, queremos todos ser completados. Mas é que nós fazemos isso para os outros. Por isso que a condição que o Espiritismo nos passa é uma visão libertadora da consciência. Então, é por isso que a visão que o Espiritismo nos passa é uma visão que libera as consciência. No livro-roteiro, Emmanuel, o benfeitor espiritual do Chico, nos afirma que o Espiritismo é um processo libertador das consciências. E no livro-roteiro, do Chamin, uh, do espiritual Emmanuel, ele nos diz que o Espiritismo é um liberador de consciência. Mostrando para todos nós que aqui nós aprendemos, mas é importante colocarmos em prática lá fora. Ele nos mostra a todos que aqui nós aprendemos das coisas. E que é importante levar em prática de fora. Todo Espírito sonha com o mundo de regeneração. Mas o que estamos fazendo para o mundo ser de regeneração? Eu, todos os Espíritos estão no mundo de regeneração. Mas o qu est que estamos em train de fazer para esse mundo de regeneração? Todo mundo quer viver num mundo melhor. Mas o que nós estamos fazendo para ter um mundo melhor? Muitos vivem num mundo melhor. Mas o qu que nós fazemos para ter um melhor mundo melhor? Se nós não fizermos a nossa parte, quem fará? Si part, o mundo não mudará através dos oradores, nem dos escritores, nem dos médiuns. O mundo não mudará através dos oradores, nem dos escritores, nem dos médiuns. O mundo se muda com exemplos. O mundo O maior exemplo, o maior patrimônio que nós podemos dar para o um filho não é os bens materiais, e sim o exemplo de um caráter digno. Le meilleurs biens, le meilleur patrimoine que l'on peut donner à des enfants, ce n'est pas des biens matériels. Mais c'est cet exemple. Le monde nous exige travailler, nous exige courir à ce qu'il peut nous donner, mais nous faut aussi de nous avec ceux qui nous amènent. Le monde nous demande de travailler, le monde nous demande de chercher ce qu'il peut nous donner. Et nous avons besoin aussi d'être avec ceux qui nous entourent escola ensina, os pais educam, ensina, é. os pais Em qualquer parte do mundo, Dans do mundo, ao ponto de nos ser questionado o que você fez dos filhos que eu lhe confiei. Ponto pergunta, o ponto que você fez do filho que eu lhe confiei? Não podemos mais ficar apenas e tão somente no arroz com feijão espiritual. On ne peut pas simplement rester, alors ça c'est très dur à traduire, aux stèches frites spirituelles. On va faire ça qu'il y a des patate aux On a un plat très commun tous les jours. Et... Il y a d'aqui au courant, il y a qu'il Precisamos nos aprofundar no que é o lado espiritual. Quando aprofundemos ser espiritual, ser espírito é uma bênção pela visão que nos dá, mas também uma responsabilidade. É um espírito, é uma bênção, mas é uma responsabilidade. Por isso, o que é difícil ser espiritual? Por isso é difícil ser espiritual. Quem mais nos cobra é a nossa própria consciência ce qui va le plus réclamer c'est notre propre conscience. André Luiz, extraordinaire livre, no Mundo André Luiz, dans le livre extraordinaire Le Monde Supérieur, pelo nosso Chico Xavier, psychographié par notre cher Chico Xavier, le bienfaiteur d'aquella obra est Calderaro, et il nous donne une lição de ce qui est la humaine. Le bienfaiteur de cette œuvre Uh, donne leçon de ce que é la mental humain. Ele nos ensina que todos nós temos um prédio de três andares em nós. Il nous explique tous un immeuble de étages en nous. O pôrão é a inconsciência, o que temos gravado no nosso passado. La cave, c'est ça? Hein? Oui, car... É a o que do passado. O térreo é o presente. Vivendo com o conflito do ontem e aspirando novas coisas para o amanhã. Le rez-de-chaussée, c'est aujourd'hui, c'est le presente. Vivons, nous vivons avec conflitos do passado e nous désirons des choses pour l'avenir. Mas nós também temos o primeiro andar, que é as acepções do nosso futuro. O homem de bem, o homem evangelizado, o homem que consegue ver o próximo, fazendo a ele o que gostaria que ele fosse feito. Et nous avons aussi un premier étage, cet étage qui est notre futur, le moment où on sera une personne de bien, une personne évangélisée, une personne qui arrive à faire à l'autre ce qu'il voudrait pour soi-même. Et quand nous faisons une analyse de présent, en relation au futur, en relation au passé, nous voyons que il y a beaucoup de personnes présentes au passé ou au futur, et beaucoup au présent. Et quand on fait une analyse de cet immeuble avec son passé, présent, futur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes prisonnières du passé ou bloquées sur le futur, mais c'est peu dans le présent. Poucas pessoas vivent aujourd'hui, vivent o moment, parce qu'au même que ser sont c'est agora, ou amanhã, et amanhã. Et donc, peu de personnes vivent l'instant présent, le moment actuel. Parce que si je veux être heureux, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, le demain viendra, le O okay, que passou, passou, não tem como Mais mas que nous possamos apprendre com ele e não fazer novamente o que onde fizemos. E o que é passado é passado, não poderá voltar na realidade, não poderá mudar. Mas como podemos aprender o que nos aprendemos e nos nourrir a nossa presença? Às vezes, fazemos planos para o amanhã, para o amanhã, e pode ser que esse amanhã não chegue. Parfois, vamos fazer planos para o lendemão, para o lendemão, para e é possível que esse lendemão n'arrive jamais. Quando nós falamos de não chegar, é nesta etapa da nossa fase. Hoje nós estamos bem, e amanhã? E quando on dit qu'on n'y arriverá jamais, c'est dans cette étape. De se dizer, aujourd'hui, je suis bien. Mais demais? Por isso, o nosso melhor momento é o hoje, é o agora, é o que nós estamos passando neste momento. C'est por ça que notre melhor momento, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, c'est ce qui se passa a ce moment. Uma das receitas universais da felicidade é você aprender a. A gostar do que você está fazendo naquele momento com as pessoas que estão do seu lado. Uma das receitas universais do bonheur é aprender a amar o que estamos fazendo agora com as pessoas que estão autour de nós. Defeito, todos temos. Nós também possuímos. Desdefault, nós en avons tous. Nós en possuímos aussi. Mas todos também têm qualidade. E a diferença nos sabe para nós que estamos em evolução. É que o sábio vê a qualidade, nós valorizamos os defeitos. Nós temos também as qualidades. E a diferença entre o sage e nós, est que estamos em train de evoluir, é que o sage vê as qualidades e nós vemos os defeitos. Um exemplo clássico: uma pessoa, um sábio aponta para a lua. Um exemplo clássico: o sage montre a luna. O previdente procura acompanhar o alcance do ensinamento. Celui que é prévoyant, cherche à compreender a comprendre la portée de o tolo fica preso no dedo do sábio. E eu resta bloqueado no doido do sábio. Nesta triologia, quem nós somos? E, nesses três étages, onde nós somos? Nós aqui estamos em evolução, estamos em aprendizado, mas nós estamos aceitando o que estamos aprendendo aqui dentro? Nós somos em aprendizagem, em evolução. Mas o que nós estamos em train de acreditar é que nós estamos em train de aprender. Repetimos uma vez mais: se eu não fizer a minha parte, quem fará por mim? Eu repito uma vez mais: se eu não fizer a minha parte, quem vai fazer por mim? Por isso, que a família é um grande desafio. Mas como é gostoso nós colhermos os frutos de uma família equilibrada. É por isso que a família é um grande desafio. Mas a que ponto é agradável de poder recolher os frutos? Uma família, Uma família equilibrada começa pelo equilíbrio nosso. Uma família equilibrada começa por nosso próprio equilíbrio. Por isso que nós temos que estar preocupados sempre em darmos e fazermos em primeiro lugar. E o nosso exemplo vai motivar os outros. É por isso que nós devemos nos preocupar de dar, de faire nous em primeiro lugar. E nosso exemplo vai fazer que os outros suivent Toda obra espírita séria... E substanciada no que Allan Kardec nos deixou, nos ensina a doar o nosso melhor. Todas as œuvres espíritas sérieuses, bem completas, tiram-se daquilo assim, que Allan Kardec nos a deu, de. de. de donner o melhor de nós humanos. Merci. Às vezes eu falo também. <coughs> <coughs> é um é de... Não, não, não. não. É Tem pessoa que chega para mim e você falou isso, né? A cabeça é tão rápida que às vezes eu nem lembro o que falo, viu? Então, mas tem público pra isso. Da verdade, eu mostro que que eles estão prestando atenção. Eu sei que de eu falo tellement vite que eu sei nem o que eu viens de dizer. mas por eu o público? mas é parfait, c'est se eles ou O que mais me apaixona espiritismo? é que ele não nos impõe nada, se que já vimos nós prantismos, é que não nos impõe real. Ele nos dá a noção do que é certo e do que é errado e o que devemos fazer, nos dando a noção do que é justo, do que não é justo, do que é bom feio. Nós todos aqui nos encontramos um com compromisso de assistir o outro, mesmo que seja um grande desafio. Nós todos estamos numa situação de, de nos aider les uns aos outros, mesmo si se é um grande desafio. Tem muitas coisas que nós recebemos aqui na Terra, que permanecerão aqui com o nosso desencarne. Há muitas coisas que nós recebemos aqui na Terra, que vão <terre>. uh, rester aqui quando decidir. Mas há um <sus> grande patrimônio que poucas pessoas valorizam. Mas há um enorme patrimônio que poucas pessoas valorizam. Amizade, l'habitue. <sus> Quantos amigos verdadeiros nós temos? Combien o meu amigo veritável, nós temos. Às vezes nem o nosso familiar é nosso amigo. Parfois, même notre membre de notre famille não même pas notre ami. Conhecidos, nós temos muitos. <cười> <mas. Nos amigos cười> <cười> mais, e amigos que estarão do nosso lado nos momentos bons e difíceis? Des personnes, des connaissances, nous en avons beaucoup. Mais des amis qui seront lá avec nous, pendant les bons moments et pendant les moments difficiles? E quando nós analisamos esse contexto, nós passamos a entender o porquê Chico Xavier dizia eu sou o homem mais rico do mundo. E quando analisamos esse contexto, nós começamos a compreender porquê Chico Xavier dizia eu sou o homem mais rico do mundo. Um companheiro que vivia com dois salários mínimos. Um homem que vivia com um salário muito bom, um salário mínimo. Mas quando ele dizia que era o homem mais rico do mundo, é pelos amigos que ele tinha e que lhe davam força nos momentos difíceis. E quando ele dizia que ele era é o homem mais rico do mundo, era é por os amigos que ele tinha e é que lhe amavam é nos momentos é difíceis. Isto não tem preço que pague. E isso não dá qualquer preço que não possa Tem muitas coisas que o dinheiro pode comprar: uma casa, alimento no supermercado, mas o dinheiro não compra paz e felicidade. E há muitas coisas que. Eu... Uh, L'argent pode acheter uma casa, um alimento, etc., mas ele é incapaz de acheter uh, de la paz e do bonheur. Não cumpre amizade, não compra assistência nos momentos que também necessitamos. Não pode acheter de l'amitié não pode acheter de l'aide no momento em que nós precisamos. Que nós possamos, com essas reflexões todas, sair desta casa, refletir no papel que está em nossas mãos peut sortir aujourd'hui de cette maison en réfléchissant au rôle qui est le nôtre. Nous sommes nous encomprenons pour évoluer. Et Chico Xavier affirmait nous trouvons ici pour évoluer. Et Chico Xavier disait: "O esprit não é melhor do que ninguém, mas tem a grande obrigação de ser melhor que si mesmo." Le spirit n'est meilleur n'est pas mieux que qui que ce soit, mais il a la grande obligation d'être mieux que nós não devemos estar preocupados se o outro, se a outra casa, se o outro centro, se a outra religião está fazendo o papel dela. E sim nós, os adeptos do espiritismo, estamos fazendo o nosso papel. Nós não devemos nos preocupar se nosso centro, nossa casa, nossa religião faz o que ela deve fazer. Mas se não, nós estamos em frente a fazer o que nós devemos fazer. Para a espiritualidade superior, quantidade não representa nada. Para a espiritualidade superior, a quantidade não representa nada. Para eles, o que vale é a qualidade do amor que colocamos em nossas atividades. Para eles, o que conta é a qualidade do amor que colocamos em nossas atividades. E quando nós falamos de família, nós não podemos nos esquecer que nós estamos em interação com o mundo espiritual. E quando falamos de família, não podemos esquecer que nós estamos em interação com o mundo espiritual. Nós trazemos conosco muitos espíritos que cobram Du autre côté de la vie, ce que nous faisons On va trouver de l'autre côté, beaucoup d'esprits qui réclament aujourd'hui ce que nous avons fait dans le passé. Ce sont les grands défis du LAR, parce que c'est à travers nos familles que les Espérits procurent nous attaquer. Et ce vont être les grands défis de notre foyer. Parce que c'est souvent à travers nos proches, avec les membres de notre famille, que ces esprits vont essayer de nous toucher, de nous attaquer. Quando nós falamos de paciência, segundo a definição do dicionário, é a ciência da paz. E quando falamos de paciência, segundo a definição do dicionário, paciência é a ciência da paz. E muitas pessoas dizem, eu perdi a paciência. <risos> e muitas pessoas dizem, j'ai perdu a paciência. Mas como nós podemos perder o que não possuímos? E como podemos perder o <risos> que não possuímos? Não é? Nós nunca vimos Mahatma Grandi desequilibrado. Nós já vimos Mahatma Grandi desequilibrado. Chico Xavier, tirando Jesus, é a pessoa que mais sofreu biografia. Não há uma história dele triste ou nervoso com a atitude alheia. Se on voit a biografia de Chico Xavier, moi, une qui a a moment, on voit que é uma pessoa que sofre enormemente. E a qualquer momento, ou onda de momentos, ou ele é triste, ou ele é fascismo, ou ele se desequilibra. Mostrando para todos nós que o grande desafio é a manter a linha do equilíbrio. Quando nós falamos linha do equilíbrio, é nós falarmos de serenidade, brandura, mansuetude, paz conosco mesmo. E quando falamos de linha do equilíbrio, falamos de doce, de brandura, de mansuetude e de pé avec a mãe. Por isso que nós só podemos doar para os outros o que nós possuímos. C'est pour ça que nous ne pouvons seulement donner aux autres que ce que nous possédons. Et quand nous parlons de famille, à un dicton populaire, dans la vie d'un casal, nous devons nous en cuillère. Et quand on parle de famille, il y a un dicton populaire qui dit que dans la vie d'un couple, on ne va pas aller amener une cuillère. Parce que souvent, ce qui fonctionne pour nous, ne fonctionne pour l'autre parce que souvent ce qui fonctionne pour nous-mêmes ne va pas fonctionner avec les autres. O que nós podemos doar é exemplos que funcionam conosco e dando a liberdade da pessoa a pensar, será que vai funcionar comigo também? O que podemos dar são exemplos, exemplos de coisas que funcionam com nós e dar a liberdade ao outro de se dizer, tchau, será é que isso poderia funcionar comigo? Há uma história de uma floresta que havia o seu dirigente, o leão, desencarnado. E há uma história onde havia uma floresta e o dirigente dessa floresta, o leão, havia descendido. A floresta toda estava preocupada. Quem será o nosso futuro dirigente? Toda a floresta muito preocupada. Quem será o nosso novo dirigente? As aves. Os animais terrestres voavam e andavam de um lado para o outro sem saber o que faziam. Os árvores, os animais, eles voavam e voavam em todos os sens, sem saber o que eles faziam. Até que a águia teve uma ideia genial. Já que a águia é uma ideia genial, ela propõe um desafio. Ela propôs um desafio. Havia três leões que tinham a, a condição de ser o novo dirigente. E havia três leões que haviam as condições dentro do de novo dirigente. Mas dirigente poderia ser apenas e tão somente um só. Meio por ver na voz que é o dirigente. A floresta toda chamou os três leões. Toute la forêt appela les trois lions. E a águia lhes fez a proposição. Et a fait, uh, cette proposition. Mas os leões já foram logo dizendo, se si for para enfrentar uns aos outros, nós estamos fora. E os leões já disseram, se for para se battre os uns contra os outros, não, isso não nos interessa. Águia disse, fique tranquilo, o desafio não vai envolver um agredir o outro. E o leão disse, não, não, não, resta tranquilo, o desafio não vai ser l'un para o outro, l'un que vai agredir o outro. A águia disse: o leão que chegar num tempo menor ao cube da montanha será o, no, o nosso novo dirigente. E ele disse: o leão que arriva o mais rapidamente da montanha será nosso dirigente. Marcaram um dia, e no dia marcado a floresta toda estava diante da montanha para o desafio. E aí definiram um dia. Et ce jour-là, toute la forêt était devant la montagne pour voir le défi. Chamaram le premier candidat, que le leon foi, tentou, tentou, tentou, et non saiu au começo. Et donc, ils ont appelé le premier candidat, le Léon a été, a essayé, a essayé, et il n'est même pas arrivé au début. Chamaram le second candidat, pois seu lugar, tentou, tentou, et non saiu no mesmo lugar do primeiro candidato. Então, on a o deuxième lion, ele a ele a e ele que o primeiro. O terceiro, a mesma coisa. Os três não saíram do mesmo ponto. E o terceiro, ele a mesma coisa. dos três, Os animais estavam todos tristes, porque haviam parado a floresta toda para o grande desafio, e o desafio foi em vão. E então, todos os animais estavam tristes de goûter, parce porque eles haviam abrido toda a floresta para ver esse desafio, e isso havia sido completamente um Novamente, a águia disse Não, nós temos um vencedor. E o levo disse Não, não, nós temos um vencedor. Toda a floresta falou Mas como nós temos um vencedor oh, se ambos chegaram os três chegaram no mesmo lugar? Ele disse Mas como, como é que nós temos um vencedor se qualquer um não a despassar até o ponto? Aí a águia disse os dois primeiros saíram e reclamaram do tempo, reclamaram das condições, reclamaram que todos estavam olhando para eles. Les deux premiers, ils disent voilà, les deux premiers ont été e on dit ah c'est parce que le temps est pas bon, ah c'est parce que ah, le terrain est pas bien, ah c'est parce que todo mundo nos regarda. Mas o terceiro candidato desceu e disse: hoje a montanha me venceu, mas eu estou crescendo. E amanhã quando eu estiver mais forte, eu vou vencer ela. É logo o terceiro milhão é tiver e ela disse: "Hoje a montanha me venceu, mas eu estou em pleno de grandir. Amanhã eu vou vencer ela". A vida é assim: ou nós vencemos os desafios, ou os desafios nos vencem. La vie est ainsi: ou nous arrivons à dépasser les défis, à les vaincre, ou ce sont eux qui nous vainquent. You know, nós esquecemos do que a espiritualidade disse, a Allan Kardec. E não podemos esquecer o que a espiritualidade disse a Alan Kardec. Kardec questionou como é que fica a pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem. E Kardec a perguntou o que é que acontece à pessoa que não ne faz nem bem, nem mal. E a espiritualidade assevera é que só de não fazermos o bem já estamos praticando o mal. E a espiritualidade diz que o simples fato de não fazer o bem é já uma forma de mal. É uma resposta universal que serve em qualquer parte do planeta. Il une réponse universelle qui sert dans toutes les parties du monde. Indépendante de la culture, indépendante de l'endroit où nous sommes, le bien est le bien en tout Indépendamment de la culture, indépendamment de l'endroit où nous sommes, le bien est le bien partout dans le monde. Et ce sont ces points positifs qui génèrent pour nous de grands bénéfices au-delà de la sont ces points positifs qui vont générer pour nous de grands bénéfices au-delà de la terre. Mas tudo está em nossas mãos. Podemos fazer ou não. Mas tudo é entre nós. Podemos fazer ou não. Mas não nos esqueçamos o grande exemplo que foi Tomé. A pergunta que ele fez a Jesus foi proporcional à vergonha que ele passou. Então, não esqueçamos o grande exemplo que foi Tomé. A questão que ele fez a Jesus foi proporcional à vontade que ele teve. Quando Tomé não acreditou que Jesus estava... Além do mundo, continuando a sua estar com os apóstolos amados, e no dia em que ele marcou a reunião, Jesus pede, vem, Tomé, toque minhas chagas para ver que sou eu. E quando Tomé disse, não, eu não acredito nessa ideia de Jesus que vem da tombe que resta com seus discípulos, e a esse momento lá, no dia em que eles se encontram, Jesus lhe disse, vem, Tomé, toque o meu Que nós possamos fazer o que nos compete, sem esperarmos para ver ou para crer. Quantíssimo realizar, ce que é, é nossa responsabilidade, sem esperar de ver ou de croir. Queridos amigos, que Jesus nos fortaleça a continuarmos na senda do progresso. Chers amigos, que Jesus, Jesus puisse nos fortifique a continuar no caminho do progresso. Agradeço a oportunidade de estar nesta segunda casa em Bruxelas. E je remercie a oportunidade de poder estar no nosso deuxième centro, Bruxelles. Que Deus, o nosso Pai, permita novas oportunidades maravilhosas como esta. Que Deus, nosso Pai, permita ter outras oportunidades como essa. Um beijo e um grande abraço a todos. Uh, um... <risos> é, um bisou. <à> fait, uh... <risos> um bisou. Um uh, bisou e uma grande acolhida. Muita paz no coração de todos e muita paz no coração de todos.